Então, você, especialista de diversas áreas, nesse momento me ouvindo, me assistindo, você pode pensar, para que serve o sistema nervoso autonômico? Por que, que na minha área eu não dou tanto valor ao sistema nervoso autonômico? Por que, que um fisioterapeuta que trabalha, com, por exemplo, com disfunções somáticas, com respiratória, é, o sistema nervoso autonômico não é dado aquela ênfase de ser o cara, de ser o, o, o, o elemento que tem é a consciência da totalidade? Por que, que você biomédico, na hora de fazer um trabalho esteta, por exemplo, não pensa que por trás daquela sua aplicação de, de um ácido no lábio, que seja MD-Codes, que seja ou Puga-Codes, o que seja, não tem problema. Você não pensa que por trás daquela sua aplicação existe um sistema nervoso autonômico que é o elemento que, que tem a consciência da totalidade. Por quê? Porque você que é farmacêutico também não pensa assim quando você pensa na estética ou quando você pensa na, na questão da farmácia, entendendo que o sistema nervoso autonômico ele é o responsável por um elemento muito importante, a homeostasia A homeostasia é visto como um conceito abrangente para descrever os fatores fisiológicos que mantêm o estado de equilíbrio do corpo. Isso aqui é para todos nós, profissionais de saúde, não tem para onde correr. Por isso, terapia neural não é para leigo, terapia neural não é para bobo, bobo no sentido de ser leigo mesmo, de, ah, eu, eu sou advogado e faço isso, não faz, não faz, que tem que conhecer o tem que conhecer um monte de coisa legal, tem que ter tido um curso superior, é nesse nível. Então, homeostasia é um conceito abrangente para descrever os fatores fisiológicos, que mantém um estado de equilíbrio, um equilíbrio dinâmico. Portanto, a vida, a homeostasia, só pode ser mantida se o organismo estiver trabalhando economicamente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma doença de base, um diabetes, por exemplo, um diabetes mellitus tipo 2, e seu sistema nervoso autonômico não consegue a homeostasia, porque ele não está trabalhando economicamente. Todos os elementos ligados àquele diabetes, que seriam responsáveis por manter o sangue com o mínimo possível de glicose. E essa glicose ser aproveitada pelas células? Não. Esse sistema não está funcionando. Então o organismo passa a não trabalhar mais com economia. Ele trabalha com gasto. E trabalhando com gasto, a gente não consegue a homeostasia. Vejam, eu estou colocando o sistema nervoso autonômico como um elemento que tem a consciência da totalidade. Se você fechar seus olhos agora, eu vou pedir, doutora, que as pessoas fechem os olhos. Imagine o seu couro cabeludo, seu sua última ponta do fio de cabelo. Muitos vão conseguir fazer isso. Agora imagine seu abdômen. Sem encostar nele, você sente que ele existe. Você sente que ele tem uma função. Agora imagine a ponta do hálux, a ponta do dedão do pé. Vejam, vocês têm a consciência da totalidade. E não tinha essa ideia. Muitos conseguem essa consciência através de yoga, através de meditação, através de oração, através de um monte de coisas que são interessantes para ajudar o sistema nervoso autonômico na sua, na sua manutenção da né? Hoje, o, o, o homem ocidental ele fala de, de meditação, de oração, o negro tem até um tremor. Né? Ele tem até medo, porque vivem uma vida extremamente material, que é legal, é legal, materialismo é legal, no sentido de você ter um carro bom, ter uma casa boa, tal, tal, tal, mas só o materialismo não faz com que você seja pleno,